na perspectiva de ver um, a perspectiva de ver o Cota Eduardo Painha cantar no comício, no comício da UNITA, isso foi de tão grande, tão grande a visão, porque o Cota Eduardo Painha foi o primeiro artista que faz parte de uma de uma de uma de uma família da elite do MPLA, com família renomada e com símbolos nacional, atenção. Engraça Graça Paim, Lucreça Painha Uh, fazem parte desse mosaico cultural da Angola e que nós, nós reconhecemos a luta dessas grandes mulheres? Eu vou dizer uma coisa, se elas fossem vivas também me aplaudiriam. Também me aplaudiriam, porque não era essa a causa para, pela qual nós lutamos. Nós não lutamos para... não, não foi essa a causa. A causa era tirar o país do jugo colonial e se criar um equilíbrio entre nós. Essa era a causa. Depois de estarem lá, começaram-se a salvar entre eles. Tá vendo? Você veio passar lá. Tá, o a... que me deixa triste. Mãe, velho, o, que me to... o mais velho aqui me tocou na flecha, me tocou no coração e estou sangrado. Porque um, falou que se as mais velhas, se as cotas tiveram a, a cota em Graça Pain, no Graça Paim, tivessem viva hoje, eles não iam se identificar com aquilo que está a viver hoje, porque não, eles morreram não, em, em nenhuma causa. Não é, iam. Isso me toca muito. Há uma traição, há uma traição. É, nós estamos a viver num banho é, de mortes, de traição. Então, há uma traição que só proliferou os seus efeitos, os efeitos daquela atreção, a é são uma, você só precisa errar uma vez, depois o que virá acontecer serão consequências desse erro, e é como uma bolita de neve que começa lá em cima na montanha, mas acaba cá embaixo destruindo casas e edifícios, a bola de neve tem isso, é isso, porque a mentira é uma assim. Eu, quando era pequeno, gostava de fantasiar as coisas. A minha mãe dizia: Visto o filme a preto e branco, já se faz a contar a cores. Está uhum. bem? E há um ditado que a minha mãe dizia: Ao inventares uma mentira, tens que inventar a segunda mentira para proteger a primeira. Nesta senda, inventarás a terceira mentira para proteger a segunda. Inventarás a quarta mentira para proteger a terceira. Onde é que julgas que vais parar? No mundo de mentiras. Correto. É o efeito dominó que nós estamos a viver. O erro foi cometido lá atrás. Essa traição é que está a criar esse burburinho. Porque dentro da mesma estrutura no qual eu faço questão de me manter, há os que querem voltar ao certo e há os que já lhes faz mais jeito o errado e há essa luta lá dentro lá dentro os que querem não, não, não já erramos muito agora vamos acertar mas há os que dizer, não nós não podemos acertar porque depois vamos pagar pelos acertos todos conscientes que criamos e essa disputa está ali a fazer-se sentir por isso é que eu não traio o meu partido, eu mantenho me no meu partido, mas com a condição, vamos varrer esse lixo todo, Taira, tira esses camaradas. Mas, correto, é possível varrer esse lixo, as minhas é, questões estão sendo baseadas é em algumas questões do, do Eduardo eu não gosto muito da coisa técnica, eu gosto de coisas naturais. É possível varrer esse lixo estando na alternância, estando na oposição e, e dar oportunidade àqueles que nunca governaram o um país como o que... Se o caminho tiver que ser esse, que seja então. Mas que o lixo tem que ser varrido, tem que ser varrido. Senão, acabem com isso. Acabem com isso. Sabedoria de mais, mais velho, mais uma vez. Ah, eu amo! -te. É isso que eu preciso. Você me inspira! Mano, temos eu já gostava filho. de ti, mais velho, mas agora. Eu ainda... disse ao meu filho para não roubar. E ele tem grande vou... sua. Fica como? Eu instruí os meus filhos não roubem, não façam mal. E os meus filhos surpreendem-me a praticar o roubo e o mal. Que moral tens, tens tu? quando o filho também começar a roubar, vai querer abrir a boca? Não podes mais. Por isso é que eu digo, há condições sim, mas isso começa pela vontade férrea de corrigirmos o que está mal. E não também estou a usar palavras que não fui eu que inventei, também me disseram. Primeiro temos mesmo que corrigir o que está mal, só assim conseguiremos acertar o que, ou melhorar o que está bem. Você não consegue corrigir o que está mal, quer melhorar o que. Não vai melhorar nada. Haja essa vontade. Essa é a minha posição. Por isso é que eu disse, não, eu continuo dentro de casa. Mas na condição de salvarmos esta casa. Se não é para salvarmos esta casa, então eu saio. Uh, Mãe velho, eu havendo eu o espírito uh, A patriota do mais velho uh, E o mais velho tocou um, um, Quando falou da, da, da, da, da família E de muitos angolanos que morreram Por essa causa Eles acreditavam nessa Angola Exato. Como é que o mais velho faz um apanhado uh, O mais velho consegue ver O seu partido na oposição Na oposição Em nome de salvar Angola essa atitude ela é porque o mais velho compreendeu a mensagem dos seus, do, do, do seus pais ou porque ainda acha que os líderes não têm consciência daquilo que é Angola. Nesse da caso, casa. quem é o líder do MPLA? Hoje, o líder do MPLA é o João Lourenço. Há uma consciência no João Lourenço daquilo que é, que é Angola, o que é, que ele é quer é, que é de Angola, na, na visão tem, do mais velho? Tem que haver, tem que haver. Há uma coisa que deve ser lembrada aqui. Eu guardo essas coisas para mim próprio. Né? No meu telefone, há um vídeo do João Paulo Ganga, onde ele okay. diz, aqueles debates, que José Eduardo Santos sempre quis remodelar o MPLA, mas também sempre teve oposição dentro do próprio MPLA. E o, o respaldo que, que, que aqui se faz pesar é que nessa luta ele não conseguiu. Não conseguiu. Existem tubarões dentro. Não aparecem, mas atrapalham. Não, não atrapalham. Ele sempre quis melhorar, mas teve também ali umas situações em que ele não foi muito feliz Não foi Mesmo assim revelou-se um líder Com poder Com um poder de controle Mas olha Hoje até pelo corpo dele A gente está discutindo Então alguma coisa aí Já nos leva A, a, a supor Que qualquer coisa não correu bem Não correu bem eu acredito que exista ainda essa, exista essa intenção no líder do E.P.A. Porque, de outra forma, eu teria que dizer coisas que não vão ser agradáveis. E como eu não quero ser desagradável, eu prefiro nem usar dizer mais. Eu acredito que nas tintas todas há as boas intenções e há as más intenções. Ele não está lugar aí sozinho, ou está? Não, sozinho não está, sozinho não está, não, não pode. Sozinho não está tá bem, acredito, porque qualquer ser humano com, epá, normal, numa situação como a que se impõe, epá, não reconhecer que a situação se impõe é o primeiro erro que você está a cometer, não é? Correto porque há coisas que poderiam ter um acontecimento mais regular, mais normal, que agora começam a surgir quase que na imposição. Nada certo foi feito ao longo desse tempo. Também seria desonesto da nossa parte achar que sim. Alguma coisa de útil há que salvar também. Do processo. Hoje já estamos num estado de espírito tão alterado que não há nada certo. Tudo está errado. E eu acho que pode. Mas estamos a cometer mais um erro. Erros esses que darão outros efeitos de bolas de, neves, de neve. Portanto, outros efeitos. Não é o outro efeito. Outros efeitos. Essas bolas vão rodar pelo monte abaixo e o que virão destruir aqui embaixo é nações são nações então temos que ganhar a consciência de corrigir o erro lá atrás eu não acredito que não haja intenção por parte do presidente do MP e no caso presidente da república em realmente cumprir com o propósito de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal só que este é um processo que não acontece só na vontade dele. Dentro dos colaboradores dele estão todos a pensar igual. Por isso é que eu digo, na minha banda, estou com os músicos que eu permitir. Se não fizer o arranjo conforme eu concebi, rua. Vai tocar e tá a tua música no outro palco. Aqui, o palco é meu, toca a música como eu quero. Portanto, por isso é que você vê que numa orquestra de cento e tal pessoas, há uma pessoa que está com uma vareta,